O senhor acredita na maldição da pirâmide? Ora, Luba, claro que não. Essas coisas não existem. Ah, mas é assim que eu aprendi esse problema de matemática que eu estou tentando resolver. Bem, menina, vamos começar do começo. Leia pra mim seu problema. Tá escrito de um jeito tão estranho. Calcular o volume de uma forma que tem base maior quadrada de lado 4 metros e base menor quadrada de lado dois metros e 6 metros de altura. Dá pra entender uma coisa dessas? Ora, Luba, isso é um problema clássico. A lição está pedindo para você calcular o volume de um granário. Mas eles não podiam escrever isso de um jeito mais claro. Eu nem sei o que é um granário. granário é o lugar usado para guardar grãos, como o trigo, o arroz, a cevada. Gostei dessa sua lição. Você sabia que esse problema foi escrito lá no Egito Antigo e em hierógrafo? E sabe o que mais? O seu tataravô Golonieve... Quem traduziu? Ah, o senhor está brincando. Geralmente inscritos em hieróglifos nos papiros, espécie de papel utilizado pelos antigos egípcios, os registros de muitos problemas matemáticos ainda hoje estão bem conservados. Porém, os caracteres durante um bom tempo foram um enigma para os arqueólogos. O mistério durou até a metade do século XIX, quando o general de guerra do exército de Napoleão, o francês Jean-François Champollion resolveu estudar uma pedra encontrada durante uma expedição militar, a chamada Pedra de Roseta. Na pedra havia o um mesmo texto em três versões, uma versão em hieróglifo, outra em caracteres demóticos e uma terceira em caracteres gregos. Comparando as versões em hieróglifo e em demótico com a versão na língua já conhecida, o grego, Champollion conseguiu decifrar as escritas do Egito Antigo e, assim, trazer para os dias de hoje muitos conhecimentos de grande utilidade. Na final do século XIX, seu tataravô Goluniev comprou um papiro antigo e, graças às descobertas de Champollion, ele conseguiu decifrar o que estava escrito. Eram 25 problemas de matemática. Esse papiro ficou muito famoso e acabou conhecido como Papiro de Moscou. Puxa, vô Boris, eu nunca poderia imaginar que esse negócio de ter que resolver problema de matemática na escola vem desde o antigo. Essa é a verdadeira maldição da pirâmide. Não por isso, Luba. Os problemas que seu tataravô traduziu vinham com a solução. Então me conta qual é a resposta do meu problema aqui, vou. Nada disso, senhorita. O dever de matemática é seu. Eu já fiz os meus na minha época. Mas eu posso dar uma forcinha. Eles querem que você calcule o volume de um granário, certo? Ele tem um topo mais largo e uma base mais afunilada por onde os grãos escoam. Observe a forma do granário. É como uma pirâmide sem topo invertida. Tudo bem, vô. Eu percebi que o granário parece uma pirâmide, mas eu só sei calcular o volume de pirâmide com topo. Na verdade, você sabe sim como calcular o volume de pirâmide sem topo, mas não percebeu ainda. Veja, esse é o granário que seria uma pirâmide se ele tivesse um topo. Agora, vamos colocar lado a lado essa pirâmide e a pirâmide menor, que corresponde ao topo. Se a gente calcular o volume da pirâmide grande e tirar dele o volume da pirâmide pequena, nós teremos o volume do granário, certo? É verdade, Voboris. Boris, o senhor é o melhor avô do mundo. Bom, então como é que você faz as cálculas? Bom, deixa eu ver as informações que eu tenho aqui. O granário tem a base maior quadrada, de lado 4 metros. A base menor, também quadrada, de lado 2 metros. E a altura é 6 metros. Isso é o que chamamos de tronco de pirâmide. Agora, para calcular o volume, preciso transformar o granário numa pirâmide completa. A fórmula para calcular o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Mas está faltando a altura da pirâmide pequena. E agora? Como que eu faço para descobrir isso, vô? Ora, Luba, com as medidas que você tem, dá para calcular aquelas que faltam. Vamos fazer a proporção entre as duas pirâmides pela regra de 3. Na pirâmide menor, a altura H está para o lado da base de 2 metros. Assim como, na pirâmide grande, a altura, que é H mais 6, está para o lado da base de 4 metros. H dividido por 2 é igual a H mais 6 dividido por 4. A altura da pirâmide menor é igual a 6 metros. E a altura da pirâmide maior é igual a H mais 6, ou seja, 12 metros. Pronto. Agora você já pode calcular o volume do granário. Agora já ficou bem mais fácil. Primeiro, eu preciso calcular a área da base da pirâmide grande, que é igual a um lado multiplicado pelo outro. 16 metros quadrados. Então, o volume é igual a 16 vezes 12 dividido por 3, que é igual a 64 metros cúbicos. Perfeito! Agora você precisa fazer o mesmo com a pirâmide pequena. Então, vamos lá. A área da base dessa pirâmide é menor. Hum. 4 metros quadrados e a altura é igual a 6 metros. Então, o volume da pirâmide pequena é igual a 8 metros cúbicos. Agora é só pensar um pouquinho. O volume do granário é igual ao volume da pirâmide grande, 64 metros cúbicos, menos o da pirâmide pequena, 8 metros cúbicos, ou seja, 56 metros cúbicos. Pronto, minha querida. Já resolveu o problema. É verdade. Foi mais rápido do que eu imaginava. Que tal agora você me dizer o volume do granário em litros? Claro, vou. Bom, falar em metro cúbico é o mesmo que falar em litros, porque são duas medidas de volume. Um metro cúbico é equivalente a mil litros. Então, 56 metros cúbicos é igual a 56 mil litros. Muito bem, minha pequena. Já que você se empolgou, eu vou te colocar outro problema. Você faz ideia de quantos grãos de trigo, por exemplo, cabem num granário de 56 mil litros? Ai, vou, que pergunta. Sei lá, um milhão? Será? Você vai ver que esse cálculo também não é tão difícil. Você pode colocar o trigo em um recipiente bem pequeno, contar os grãos e depois usar a regra de proporção entre os dois volumes. Tudo bem, já volto. A contagem está pronta. Vou te mostrar como foi que eu fiz. Coloquei os grãos de trigo num vasilhame bem pequeno, para ficar mais fácil de contar. Usei uma caixinha de 1 um mililitro, que eu sei que é equivalente a 1 um centímetro cubo. Depois, foi só contar quantos grãos tem na caixinha. O que você descobriu? Descobri que um mililitro equivale a aproximadamente 50 grãos de trigo. Agora, para calcular quantos grãos cabem em 56 metros cúbicos, ou 56 mil litros, vou fazer mais uma regra de três. Se 50 grãos ocupam o um volume de um mililitro, quantos grãos ocupam o um volume de 56 mil litros? E assim, em 56 mil litros, cabem 2 bilhões e oitocentos milhões de grãos. Nossa, quanto grão! Meu primeiro palpite passou longe! É, Luba, se não fosse a matemática, a gente ia viver fazendo umas avaliações de quantidade completamente equivocadas. Claro que isso é apenas uma estimativa, mas serve perfeitamente para se ter uma ideia geral da quantidade de grão. Sabe, vô, agora eu posso dizer que a maldição da pirâmide não existe mais. Que maravilha. Acho que você viu que o problema não era assim, uma enigma indecifrável. É, mas sua ajudinha foi fundamental. Valeu, vô.